Deixa eu ver se é a runa. Qual runa que eu vou fazer aqui? Pera aí. Cometa, nananã. O Pokê nível 1. Depois o E. Posso começar de escudo relicário pra ir farmando. E é isso, mano. Smite. Ô! Oh! Herói, herói, herói, galera. Herói, obrigado. Nossa, o cara lá pegou caçadinho, galera. Que safado, mano. Bora, Ezinha. Preparado, pai? Salve, salve, Marquinhos. Vambora. Vambora. Botar um ardzinho e trocar de trinco. Ué, esse aí mesmo? Vai fazer é, foco, é, não? É porque aí eu farmo, tá ligado? Tá, beleza, beleza. Ó, nível 2 eu já começo a upar gaiola. Aí se você quiser upar QW nível 2, fica legal. Ah, eu, eu empurro o cara na gaiola, né? É, exatamente isso. Aí nós desce tá, o Fucombo beleza. depois que stun. Tá, beleza. Acho que essa VNI tá fudido contra nós, papoeira. É, bom ver. É, caralho. Ó, aí vai ter alguns Minions que eu vou farmar no Qzinho. Se, se, se, se ah, beleza. pegar já começando aí com dois, ó. Vai Olá. ter gaiola, vai ter gaiola, tá? Beleza. Gaiolou, gaiolou? Não tem range. Não deu, não deu, não. Ó, apareceu no range, acho que eu gaiolei. Ó, na torre mesmo, só para nós testar. Ó, ó tá, só pra tá, testar, pé, ó, vai. dá o W pra você ver. Nem precisou. Ah! Ai, tancando. Acho que foi pior pra o gente, cara né? É, O cara tomou isso, entendi, entendeu, eu entendi, né? eu entendi, eu entendi, eu entendi ó, a Ele jogada. vai querer vir, hein? Safado. Ó a vida dele, mano. Jázinho, esse cara morre. Tá, entendi. Ó, tem o W2, tá? Tá, acho que você pode, hein, Jazinha. Biscoita, vai usando aí. Mano, eu posso ignitar ele, velho. Morreu, não? Morreu, vou nem flashar, velho. Ah. Beleza. Louco, peca, louco tá Pega, Pega, pega, pega. Eu tô tentando pegar no Qzinho, deixa eu ver se vai dar tempo. Foda-se. Ah, oh, Não, galera! Oh, eu tava esquecendo o cooldown, down, Porra, velho. Tem ah, que flashar, mano. Vou esquecer aqui pra nós. Pegou. Vai ter que flashar. Flashou, tem... flashou. Ah, Mas mano. que mó é triste, Ezinha com a tapa, mano. Que de flor, que de flor. Beleza. Valeu, Zenith. Obrigadão pelo ressungue com a gente aí também, papai. Ó, oh, morreu, morreu, Zé. Morreu. Ca caixão, caixão. Nossa, nossa grosso. Caralho. Caralho Será <risos> não, não, dá... não melhor dai não, né? Ai, pô, formou tudo, velho. Fogado, mano tá farmando mais Para é que isso, paraca. Eu vou comprar a gota não, hein, mano Quero flop P aqui mano. Nós ainda não encaixou exatamente aquela gaiola com a bomba Mas, mas já tá mas gostando é? Eu entendi o conceito, né Mas como é ah. que é? Você vai botar no meio tentar tá botando na ponta Você você acertar É, é, é porque as gaiolas que eu taquei ali Estunou já, é. né, mano Mas o fato é Eu uso a gaiola Aí o cara tá no meio Você usa a bomba ah. em qualquer lugar O W mano, Que ele vai pulo. pisar na parede É, Aí ele estuna Aí nós dá W ele, Eu dou é, W, Q esse... E você dá Q É, é ele. 100% 100% 100%, 100% Sei lá, a não sei que você faz ele pular de igual trampolim no mesmo lugar, mas acho que não tem como. Mas é 100%, véi. Ah, mano, aí é sacanagem. Não, aí tá, é brincadeira. Não, aí é brincadeira isso aí, velho. Eu juro que não é de propósito, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Que isso, velho? Ô, oh, desculpa, mano, me senti, tô me sentindo mal, velho. Ó, ó, gaioli, ó, ó, gaiolou, ó, W. Aí, ó, entendeu? Ó, arrebenta agora. Rebenta aí, tá vendo? Olha ah lá o dano. Olha ah lá, ó. Tá morto. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. É isso, é isso. É gostoso, mano. É mó gostoso. Vambora, Puxar esse aqui tudo. Olha lá, falei que ia devolver na kill pra você, ó. Beleza. É mó mano. legal essa batidane, mano. Nós só ficamos matando. Pensa nível 6, o dano que não vai vir. É, é difícil errar também, né, velho? É, muito difícil, mano. Tipo, é, é mais difícil eu errar a gaiola, tá ligado? Do o cara não, não tá entrar rápido. no círculo. Beleza. Uh! Legal, legal. Beleza. legal. <risos> eu tava com <calmo> a cabeça <risos> Eu também fiquei meio <risos> apreensivo. Não menti, não. Eu Acho que nós esperamos o nível... Ó, gaiola. Não, não, não. Para é oh, vulgo biscoito. Acho que é você, acho, acho que é você. Acho que eu matei, Ezinha. É, você, você. Pode pegar. Tá, ah, legal. Beleza. Mano, nós já vai levar a torre com uns 7 minutos mais ou menos, olha isso. Bizarro, bizarro. Eu tô só atacando skill aqui pra bater. Vamos bate embora. tanto, bate muito, bate muito. É nossa, é nossa. Já vamos rotacionar, fi. Caralho, galera, imoral essa bot -train. imoral, imoral, imoral E aí, será que nós rota? Ideia vem bot, será? Cara, acho que ele não é top mesmo, força É, vou falar aí ir pra ele, ó Vamos lá, vamos lá pegar, Mas a gente pode morrer pra Riven, né? Isso foda Mano, não, não, não, nós, nós vamos pegar nível 6 e matar ela, velho. Véi. Certeza, velho. Vamos lá, vamos lá <coughs> Bora. Ela tá vivendo a vida dela também, Não é pô, assim, né? Eu vou, Nossa! <risos> <risos> <risos> <risos> Ai, <Yeah, risos> meu Tô falando que essa dele é boa, mano. Eu também não tinha botado fé, não, quando o Marlin falou, velho. Ô, oh, você me ajuda aqui? Não tem cronômetro, tem cronômetro. Acho que. Eu... Calma. 5 co... segundos que eu tenho, tenho um Codal. Ah, então é isso. Você falou que você me ajuda e você meteu o pé, não, é isso, cinco né? Não, 5 segundos tinha um Codal, né? Ah. Ah, feels bad. Ah, eu não contava com esse Zed não, mano. Vou pegar o wave lá. Eu tenho TP, eu tenho TP. Tá. se ele aparecer aqui, eu dou TP lá atrás, hein? Vamos ver. Tá. Ó, 3 segundos pra gaiola. Vai ter TP lá atrás? Ó, segura, segura, segura. Dá um Qzinho nele faz ele pra cima, pra cima. Você só sobe aí, mano. Nossa, mano. Isso é pega. Vou ter que pegar auto-ataque, mano, senão eu ia perder. Não tinha cooldown Tá, pra compensar essa aqui, o que eu peguei, acho que eu deixo... Ah, assim. vamos, vamos junto, vamos junto, né? Vamos. Que aí nós vamos fica vamos forte junto, também, vamos. né? Bora, vamos. quase de classe Eterno Ó a Leona aqui Ó, oh, fecha ela, fecha ela, tá boa, boa, boa. Fecha, fecha. tá fecha Vou fazer o combo pelo boa. menos bora, bora, bora, bora aí, ó Combo, vou esperar o C Ai, ah, ah, o Gigi stunou, o Gigi stunou Ela ficou presa Não, o disso stunou na hora que eu coisei, daí não... Ó, 3 sec tem gaiola, ó Ah, eu vou ter W em 4 Ó, tô sem W, tô sem W, calma Achei que você ia pegar, velho é logo do aí também Mano, se ele vier de qualquer jeito ele morre, mano É, ó, deixei bomir ali já Bora, ó, a Leona deve tá não, chegando não. aqui já, ó lá ela Hum, Ezinho, acho que você foi ruim esse segue <risos> <risos> Ajuda, ajuda Eu tô aqui, mano, tô aqui Ó, deu um monte não, danão nele, caixa, ignite aí É nossa, é nossa. Beleza, beleza Coisa Ai. linda, coisa linda, coisa linda Acho que eu vou tentar roubar o blue do Urdir aqui sem querer, deixa eu ver Tá, vamos ver Ai, Ai Com 80, Deus. velho Quase, oh, peguei gelinha, agora a brincadeira começa, mano. <risos> dá pra sair do prato com esse duo bot, Marquinhos? Dá, dá. No mínimo mestre, mano, no mínimo. Oh, Aí, mano é. mano, é só o Veigar que tem que saber dar as gaiolas na hora certa, tá ligado? O Ziggs é só W e a bombinha fica as fácil ah, o em cara lugar, vai estar não, em lugar Ó, é. oh, de ladinho aqui. Pelou. Pegou, ensecou. Uuuuh, ah, é, Flashzinho <risos> por Prime. Vou voltar a mid aqui, Azinha. Cuidado, Zedão, cuidado, vai ficar feio pro C, pai. Brincadeira! Tô bot mesmo, tá? Tá, eu tive que flashar aqui. Os caras hum, desistiram? Acho que eu vou. É ele... que estava drag, né? Eu vou ficar aqui pra gaiolar. Tô sem W, tô sem W. Então só sai, velho. Ah, Caçadinha, eu tenho medo. Mano, na real, é que esse cara tem só 800 de vida, velho. Eu dou IK ah. nele, mano, deixa ele vir. Tem, tem gaiola. Tem gaiola. É que não bonitinho, né? 2-1, um na moral, ali. Velho, muito bonitinho. Gaiolei, gaiolei. <risos> Até o último, vou nem usar. Fechou? Meu Deus Nossa. Eu também não quis o ult. Ó, o Riven embaixo, aqui okay, ó, vou ficar atrás da parede. Gaiola ah, em tenho... então... dois, ganhou dois. Tem que, Tem que ser nela. Ó, oh, nela, nela, nela, nela, nela, nela, Luizinha. Aqui, que aqui, aqui, aqui, ó. Matei. Nossa, logo, É só o cara que me salvar me aqui que... agora. Você tá ligado que eu dei flash W nela, né? <risos> Senão eu não ia conseguir chegar, mano. Aham. Uh -huh. Herói, vem que me salvou. Eu vou, eu vou. A gente liga pro povo, fala que tá namorando Essa aqui eu tinha que cantar, assim, foi mal Caramba, eu nem morri, mano, que que é isso? Eu tô bem em velho. que porra eu, eu vou Mas, assim, eu o, no, o nosso de Amumu é, é forte tá também, mal. né? Amumu é, é forte, só que Amumu tá nervado, né, mano? Né? É que Esse que é tá mais divertido é... É... Quer, quer repetir tô... a dose?